Eu falei que não era pra se animar muito com a alta de ontem, né? Pois é, as bolsas mundo afora, inclusive a Bovespa, oscilaram bastante no pregão de hoje. Enquanto isso, o ouro continuou seu movimento de alta dos últimos dias, atingindo seu maior patamar dos últimos seis anos. E tudo isso se deve mais uma vez ao temor dos investidores com a desaceleração global da economia se aproximando cada vez mais E com o agravamento da disputa comercial entre os Estados Unidos e China só para vocês terem uma ideia, os títulos da dívida pública de vários países europeus, inclusive da Alemanha, derreteram nesta quarta-feira. Dando sinal de que as maiores economias do mundo caminham para pior recessão em mais de uma década. Mas apesar da forte oscilação ao longo do dia, o Ibovespa conseguiu reverter a queda da manhã e acabou fechando em alta de 0,61%. Aos 102.782 pontos Animada com a notícia da aprovação em segundo turno do texto base da reforma da Previdência E a aparente celeridade de seu andamento na Câmara dos Deputados Já o dólar que chegou bem próximo dos 4 reais terminou negociado a R$ reais e 97 centavos Teve também a notícia da transferência do bandido do Lula para São Paulo, mas que logo em seguida acabou sendo suspensa pelo STF. Nessa quinta-feira, é bom ficar de olho na publicação dos dados da inflação de julho, medidos pelo IPCA, além do IGPDI e do IPCS semanal. Lembrando que essas informações são importantes para orientar sobre o tamanho do corte da Selic no próximo mês. Lá fora teríamos pela manhã os dados da balança comercial da China e os Estados Unidos divulgam os pedidos iniciais por seguro desemprego. Então fiquem ligados. E esse foi o Otari Invest de hoje com os principais acontecimentos no mercado financeiro do dia de forma rápida e sem frescura. Fui.